Ah, o negócio já começou a ficar vermelho lá. Dia 26 de junho de 2022. Eu tô com o Reinaldo aqui, nós dois vamos fazer a visita. Aonde, Reinaldo? O oh, pronto-socorro, Nossa Senhora. Olha que negócio de tá, que eles estão fazendo ali. Aqui é bonita Aqui é dois terrenos. E ela, essa senhora, ela é sogra. Eu sou o Messias do Sul. É sogra da minha amiga. Vem cá, minha sogra. Tá aqui, não sei o que tem mais. É. pessoa carente, né? É bom a gente fazer visita, Né? Muita oh, gente descuida desse ministério ah, aqui. Ah, JK, é. Ah, não, não, é o que caiu Ah, É o buraco não. lá, o, o esgoto, matamos o esgoto. Olha o cachorrinho, ó. Santa Ilda. A ah, rua certo. aqui, como é que chama? Não dá É, é doutor Chafiq Facuri. Doutor Chafiq Facuri. O Lulinha, a mãe dele tá lá ainda? Não, eu acho que não. O Lulinha que você tá falando é do seu cachorro, né? É. O cachorro ganhou um apelido especial, Chique. né? Por causa do, do comportamento dele. Ah, ele é ajeitável. Ele já continua? Hum? O mesmo hábito de carregar as coisas lá para casa dele? Se deixar solto, ele leva, né? Por que, Fazenda? A Cidinho falou que ele levava o chinelo dela lá para casa dela. Ah, não parou, fiava, porque ainda carregou uma coisa, né? É. É essa, essa árvore é diferente das outras, né? É. cresceu mais. Vocês vão cortar ela logo, ela está crescendo muito, né? É. Não pode não. E o dela tá perdendo aqui do lado da avenida, né? É. É perigoso. O etanol hoje é 409. A gasolina 6 0, o Bolsonaro está perdendo ponto nesse esquisito aí né não é, é esquisito ele é perde esquisito eu sei mas é ele se você fizer as cotas uhum. da gasolina da época deles lá era muito mais caro mas não importa o pessoal tem a memória curta eu sei mas o pessoal tem que ser orientado né o cara vai ganhar no primeiro turno. Né? Quem? O Bolsonaro. Você acha? Isso, claro. Eu não tenho nada onde ele vai perder. É. O povo brasileiro é um povo. Esclarecido? É esclarecido, né? Você viu que botou nele e continuou apoiando, onde que ele vai, né? Certo? é. E na época ele não tinha muito recurso. Agora ele tem muito mais recurso. Mas perdeu o ponto, não ter vida em casa. Eu... Não, perdeu não. Não fica falando esse assim, nome, não. não você tá falando assim. Se você tivesse vindo ali, ele ia bagunçar a festa dentro lá. Mesma coisa, fazer o aniversário da sua igreja. Ele ia roubar cena. E, e trazer, ele ia roubar, ué. Eu ia perder o... Agora é dar aquele vinho aqui, você vai ver que pode vir. Pode tipo, ser encarreada né? dele. Potenciar. Perdeu. Perdi o sentido da inauguração da igreja A é, lá Ficava é, né? é, dando muita atenção Descer lá, Reinaldo? Não. Se a gente for por aqui era melhor? Não, não, não Por que por aqui? Se você tivesse falado antes Eu ia por aí Aqui é, é a outra, outra rua, como é que chama essa rua? agora, Porque é, é o vereador é... Aquele que você gosta da família lá do ah? Granjote. É a é, Avenida Dona Grande, né? Não é tão grande, é boa, né? Porque lá em cima já é o do mundo, do outro lado, né? O Alagoas. é O outro lado. Porque isso aqui é o... apel, é o um, um loteamento novo, né, Reinaldo? É. O um loteamento da Peratininga. E Peratininga, depois Tive aqui com o sou Cid. Sid, Sid é. Sid Malmã? Isso. Fiz uma história bonita, mas tá no Face lá. Ô, e aqui é menino que você entrevistou lá o... Ponce... Ah, não sei, é... Um o careca, como é que chama? Ele é Ponce, da família. Ele é meio doido que é menino. Não, aquele é gente muito fina. Ele não bate bem na não cabeça, não. Não quer voltar, voltar ali? Aonde? Onde que carro tá voltando? É melhor? O oh, Reinaldo, é... eu estou aqui só quanto, viu? Oh, como é que é chama aquele menino? Ela é meio doida. Daniel? Né? Não, esqueci o nome dele. Eu não sei, ele é neto do Afonso. Afonso Ponce. Eu vi um ônibus do olho bonito mas é Ponce. Ponce, tem. Né? A família, ontem, ontem faleceu. Ó. A irmã de a mais a mais velha, 94 anos. Ah. Ficava só dois irmãos Então ela tava, ela tava esquecida para trás, essa? Essa essa é puxar a ficha dela lá Mas eu tirei umas histórias bonitas Olha, essa, essa, mulher é... essa, história bonita essa mulher aqui é... As histórias bonitas dela Essa mulher aqui já vai ter vindo, não veio, ué, que isso Ela, ela veio 94 anos Como Não é completa, Esqueceu tá... ela lá Ou ruim, fosse o livro, né? Devia aí, né? É, mas ele é tão vira pra não. Eu sei, mas eu tô querendo filmar essa... Essa pracinha, essa... O que chama essa rotatória aqui? Como é que chama isso aqui? Não sei. Bonita essa rotatória, né? É. Esse posto de gasolina aqui que não deu certo, né? O Souza, aquela vez, era... Administrava aqui. É. Muito complicado administrar. Que livre, né? E coisas dos outros, né? É. Bota dinheiro e de bem dinheiro. Aqui agora nós podemos ir até lá no Janjão. acho que sobe ali, ó. Ah, Reinaldo, vamos fazer uma passeata boa então, já que nós estamos andando à todo no domingo. Sobe então, ali, né? Não, nós vamos sair lá, passar aqui, na, na, na, ir lá na L Palermo e subir sem... Não, não sobe de... ali. Passa em frente do Lanchão, é bom também. É bom também? Tá. O semáforo é... É, essas é assim. coisas. Você tá na minha conta. Né? Depois do semáforo ou antes do semáforo? No semáforo. já subo. Você sobe até tá no lanchão. no lanchão. E depois? Aí você travessa no lanchão e vai embora. Até... Então eu já podia subir aqui, eu atravessar não, lá. Aqui não, aqui não dá. É lá, tem que ser lá. Tem que ser lá. Eu vou correr, vamos ver se ele tá bom de ir. De trânsito, de roteiro, roteiro. Né? Eu freio para animais. É. Ô Reinaldo, eu, eu subo aqui nessa daqui? É. Que... Se Ronaldo, subir na outra não dá certo não. dá não. certo não. Que eu falo coisa atrapalhada aqui, eu esqueço. Nem, nem pode você não, não fala coisa atrapalhada, só faz coisa certa. Falando bem do Bolsonaro. Quando eu fiz Nossa, um, irmão. eu falei que nunca mais beber cerveja. Mas não, não é a é. coisa. É, é e parou não. mesmo de beber? Não, eu nunca tomei, né? Não sou tomar, mas aí eu a unha estava tomando sem álcool, hum. deu vontade. Mas eu não tomei, não, tá certo? Tá certo. Eu não, eu não tomo. Nem é. sem álcool? Nem sem álcool, nem nada. Já experimentou? Sabe aqui? que? Eu já, mas eu não, meu, meu, a minha paciência não, não, não, não permite. Na casa da minha De quem? Da Rafaela ali. Ó. Lá? É. Da tá esquina. Ela tá chegando agora, gente. A Meire vai me trazer? Vai. Tá lá em Pirassunú com a Mere... Mas a Meire é uma puxa saco, hein? A Meire é. Igual o avô dela também. marida da Mas Mere. você também é, né, Ronaldo? Eu também ali, sou. Ali, a do... ali você vira na hora, É. Sabe por quê? É a neta mais querida nossa. ah também tem... Tem cacete, né? É. É a única. Não, e doutora, né? É, doutora, é? doutora. meio médica. Meio médica Tem uma médica aqui. Ah, essa eu não posso contar pra mim não, porque é. é chato. É. Uma médica mulher, ela é.. Como é que fala médica de, de intestino? Gastro. Não gastro não, é. É especialista mesmo apente... ah, uma intestino. É. Aí, Reinaldo, essa avenida ficou bonita, hein? Pro, procto, essa... Proctologista. É. Essa avenida ficou bonita, né? Deve ser arrumar o um lanchão aqui, né? Porque. lanchão tá aí. Meio abandonado, né? Eu fiquei sabendo que esse lanchão era para ser chamado é, Fugêncio, né? Que eles trocaram a terra lá onde que era o campo, fizeram a prefeitura para fazer o lanche para fazer esse campo aqui com o nome de. De lá Depois acabou, ficou com o. Ah, saiu? Saiu desse. Passarinho. Era pra ser Fugência? É, ficou. Uma pessoa falou. Isso. Mas Porque lanchão. O lanchão que gosto de viu ficou bom dele. Mas eu acho que lanchão é melhor que Fugêncio, né? É. Achei que a ia bater no você. É. Mas ninguém conhece mais Fugêncio, né? Deixa eu perder, é. Olha que rua é essa? Rua, como é que chama, Renato? Você não sabe, né? Tem a placa ali, se você prestar atenção e ler. Lázaro Souza Campos. Lázaro Souza. Ali, ali você pode ir reto ou pode virar querendo, né? É, não eu vou, vou reto e, e já viro pra lá, né? Ou não? não, lá em cima, né? Você vira. Tem uma buzina do Paraguai que você compra. Ela grita, sai da frente, tá viu? Não. Você deve <risos> ser meio antipática, né? Ah, ela, ela, como disse, ela irrita o caboclo. <risos> ela irrita. Ah, é. Mas o caboclo tá demorando dar de arrancada. Hum. Sai da frente. Vamos lá ali? Não, até falta cação. Mas está distraído? Hum. Ah, mas deixa ele não acordar. Ah, devo... Quase fechou, Ronaldo? Quase fechou. Mas você sabe que é falta educação, de de cozinha. De Sim. Mas, mas, mas, mas quando acabou que eu dormindo? É... Lembrar do presbítero lá. Agora eu subo aqui. É. lembrando do presbítero lá de São Paulo. Ah. Foi lá em... Foi lá em... Na Cássia, da igreja, eu era pastor. Ah. Olha o um prédio. Ficou bonito esse prédio, Ficou. né? Ficou. Mas era muito estreito, né? Parece, né? Sozinho aqui. É, Reinaldo. Você que não sabe. aquele ali, é você... Tem dois apartamentos aí. Um lado e do um outro. Tá meio sozinho de solitário, mas é o prédio assim, não é bom ficar construindo eu perto não, do céu. Não, gost... não gostaria de morar num prédio, não, gostaria. Ah, é por causa do condomínio ou por causa do. Ah, não, a é, gente é, é, perto do céu, né? Pô, a gente pode ser arrebatado, né? Se quiser ir fora, pode... virar pra cá, pode ir. Mas eu não posso ir reto e sair lá onde? Lá embaixo, Na Rua Kardec, lá. A Rua Kardec. Então tá não Vamos ver se o oh. Reinaldo tá bom. Mas deixa eu te falar. Essa rua aqui do muito né? Quem foi arrebatado, Ronaldo? Elias. Sumiu sem mais ou menos? Buscaram ele com os carros de fogo. Elias vira ele subindo? Vira ele subindo. O Eliseu ficou esperto, assim, joga a, a, a, a capa pra mim. Ele jogou a capa, ele alcançou a capa. Alcançou? É, antes era cair no chão. Eu, Esse, te, fa eu te falei que o Nájio morreu, né? Esses dias, né? Foi. A casa Nájio. Eu gostava dele. Eu... É. Essa porque é aqui A Presidente Vargas, da né? uhum. Avenida. E, e do lado de lá. Presidente Vargas foi? Não, é. Do lado, do lado, dessa mas a... a onde o Celinho tá também morreu. Qual o Cé Aquela religião ali, ela era bom, hein? É olha uma casa bonita aqui, hein, ó. Tá vendo essa casa? É assim? antiga, né? Quem que é essa casa, hein? Não sei não. Ah, vou até dar um foco nela. Dar um close nela. É. Bonita a casa. Deve ser de algum fazendeiro. Não, Aqui olha. no Sul, aqui na, no Sul Emílio, na rua dele aqui, ó. Tá, então, construindo, Olha, vai construindo. um lá, vai construir um prédio, vai construir um prédio aqui, ó. vou deixar passar aqui lá. Deixa. Aí Enquanto isso eu vou filmar a esquina de cima, esse aí tá com um pouco de pressa. Tá com um pé em é Tá. É meia ou que que é? Não é meia. Ô Reinaldo. Oi. O Zezé, irmão do doutor Joaquim, faleceu, né? Irmão de quem? O doutor Joaquim. Joaquim ah, Peleira Ribeiro? É. Não sabia que tinha irmão? Não, não. Hã? É, Pareceu até tão mesmo, né? Até foi? Não, eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo uns 15 dias. Se você fosse falar, sabe o que? É? Sabe o que é? Ó... Eu tenho que subir? É, ué, ué por que, que eu não posso descer? é difícil, né? Não. É, E agora? Vou até lá no fim dessa rua? Não, não, vai, vai, daqui a é semana, Flávia. você tá complicando a minha vida. Estão falando assim, mas que GPS é esse que eles estão usando? Isso é a cabeça. Segue em frente. Esse é a cabeça do... do... Você é mafro O semáforo à esquerda. Semáforo à esquerda. Ah, muito velhos. A casa dessa você tem de morar de morar. Ah, qual? Essa daí? Eu não. Muito grande, né? Muito ruim, né? Muito grande. Né? quando quantos empregados precisam ir para limpar? Alô. A mulher que tá comigo lá dizendo que eu alo a meia água só, cara. Mais fácil. Não. Como é que chama essa Essa aqui não está? É. Alvara Branche. Alvara Branche. E essa aqui é a. Major Mendonça. A Major não, é, Mendonça. Não, é, não é Major Mendonça. não é? Esqueci o nome dela. Eu também esqueci. Está ali na placa. Alberto. Não, não Alberto não. Do lado de cá é. Você é, é capitão Anselmo. É capitão Anselmo. Vê o que, que é. Capitão Anselmo. Eu o conheço. Real, é. da branche. Eu conheço. Ali você é Vila, tá? É. Olha, capitão Anselmo. Será que... Logicamente foi da polícia, né? Combatente. Não, combater não, era militar mesmo, que é capitão. é. Você tá hein? Eu tenho um tio. Tinha. Ele serviu o exército, ele era a primeira categoria. Só. Só quem faz no exército é a primeira categoria, né? É. Ah. E aí? É. Ele é gente humilde, ele era bom de tiro aí. A polícia lá em Paz continência pra fazia continência para ele. Fazia continência para ele? É, porque ele era... A polícia faz continência para qualquer pessoa, de respeito. De... Não, ele é. achava bom. Mas ele não dispensava, não. Hã? Correspondia. Aí ele também ele. ele tinha a farda de verdade ele foi na guerra sabe Ronaldo é. e ele foi destacado para tomar conta do, do quartel em três corações e ele e uma turma lá aí quando a, quando a guerra acabou Quando a guerra acabou, eu não sabia que tinha acabado, aí avisaram, a guerra, a guerra acabou, pode ir embora, não tem guerra mais não. Aí tem corações de Artur de a pé, caro, ventania, Soldado da região, em Trubia de até, Levantaram na estrada. Comia, bebia caminhava, seguia. Vai limpar com linguiça, deve ser bom, né? Linguiça. É bem chamativo, não é? O nome, né? Não, e também pão com linguiça, da vontade, né? Desperta. Desperta do briga. É igual o homem... É igual o homem que... Passa perto do boteco, ele para beber uma pinga e bebe duas Mas então, é Dá vontade, nós vamos brigar a, a sanha. Só de viar. O boteco. O boteco já. E bebe com a boca mais boa, que mais importa, né? Reinaldo, quando filmar essa avenida Orlando do Tokieto, vai ficar muito boa essa filmagem. Eu acho que é muito complicado. Você lembra quando abriu essa avenida, né? Eu lembro ele Estava em Franca, verdade? Você sabe quem foi o Orlando Pigueres, né? Professor da Industrial. Um garçom, é. Ele era... artista. é foi um garçom. Cozinheiro famoso. Ele pode ter sido professor de.. Da de... industrial. Desenho. É... Não. Você pode ter sido.. Ele, ele foi. De, de ele, cozinha, né? É. Oh, o professor Barbosa não foi caixeiro? Balconista lá da Casa de Regínio Caleiro? Você tem quadro do professor Barbosa? Hein? Você tem algum quadro dele? Tem. quadro significativo que me deu o meu aniversário. Você guarda com muito carinho. É, versículo da Bíblia de morte. O professor Barbosa, o reverendo Júlio queria que ele estudasse para pastor e ele começou caprichando, fazendo serpões e tal. Ele era um pastor, Mas, né? É, ele era um pastor, foi um presbítero muito dedicado. Só que ele não quis ir para o seminário, achou melhor seguir outro caminho Aí ele estudou Professor Fez a carreira como professor Vai de lá, né? É. Ficar, né? É. Do seu lado é oh, Reinaldo, Eu tô querendo pegar aqui ó, Essas árvores também Eu gosto muito dessas árvores Eu não quero entrar lá dentro ah, Reinaldo, você veio fazer o que aqui? Não é fazer uma visita? Não, mas eu vou ver a pessoa, ela quem está com ela. ela você pode... vai só transmitir uma, uma energia positiva, não é? Né? Depois chega lá, estou com o paciente aqui. Pra buzinar não, tá? É. O Reinaldo querer me ensinar, eu que sou, sou avô de, de dono de médico. Estou brincando com você. Você vai parar um pouquinho para me esperar? Boa. Esperar. Não vou demorar, não? É aqui no pronto socorro municipal. Pode parar aqui, Ronaldo, não? Não pode não, mas a gente para, né, Reina? Vamos a parar. Ah, vou deixar você aqui. O cara vai sair lá. É proibido de estacionar, mas você é uma pessoa eu, eu, eu, especial. E eu já eu, oh. eu, eu, eu, eu aqui? Vou, vou esperar aqui por enquanto. Se alguém perturbar, eu vou... Você falou que buscar uma pessoa, né? É. Vim trazer uma pessoa. Ah, tá. É o Reinaldo. Reinaldo vai devagarinho aí que o senhor vai ser filmado. Aí, ó. Reinaldo Borges. Reinaldo tem um trabalho muito bonito nessa cidade, viu? Foi o.. Um... Ele já colocou a ah, tá lá e tá 26 eu tô vindo aqui com o Reinaldo só pra fazer uma visita Reinaldo Borges 26 do 6 do 2022 Franca Oi, Reinaldo. E a moça, tá passando bem? Tá com um bote de É a mãe dela? Sobe dela Ah, agora chega lá em casa um banho, né, Ronaldo? Não. É bom, né você também vai tomar, não vai? Por quê? Você não entrou lá, né? É Pô, não entrei. Pô, vamos. é para o pessoal reclama, é chique demais. Tá aqui não é? Muito chique. Não é, chega a gente toda hora. Né? Franca tem um atendimento de saúde bom. Hum. Tem um atendimento muito bom. É. Rinaldo, agora não vamos sair por aqui? É, né? Saímos aqui. E vamos passar por onde? Pra reforço. Aqui é lugar de costume, né? É, oh, não, é. Que frutinha aquela lá será? Olha lá. Que frutinha? Um muro ali, ó. Ah, não sei não. é que legal. você é, é curioso, hein? Será que é galho de café? Hum. Não, não é não. É aquela planta lá, lá. Olha que legal. É, não deve ser coisa de, de comer não, né? né? É, os certa acertaram lá hein? Lá na porque uma, uma, uma fruta, Me, meio estranha, não é conhecida não, uma mulher come ela, sabe, uma, que mora lá. Onde eu fui ela tá lá, ela lá debaixo, baixo comendo, eu Falei, mas você come isso aqui, ela falou aí. Se a come, né, então... Não pode comer. Será que é tem lógica, ela falou? Não tem lógica, que eu, a, a, as instruções de salvar a vida nasceu a salvar... A sobrevivência na selva hum. é você comer a fruta que os pássaros comem vai fazer mal organismo isso aqui é em frente é o pai né perto da pai aqui do a a a a a a a associação dos pais e amigos dos excepcionais Franca Frente, rapaz. Em front of. É. Reinaldo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Não, você, você falou que eu tava comigo lá... Falei, te mostrei, te é, te te conhece. Ela me conhece? Disse, Poxa, que bom. Não, eu não, tá, seu carro. Falei, não, estou no meu carro, não. Estou com a pessoa com o Cadê ele? Eu. eu falei, nossa, demais. Como que ela chama? É assim? Essa mulher com a minha Maria. Até então não disse nada, né, Maria? Olha que legal. Cortar o gás da árvore, olha que legal. Olha lá de lá. Ronaldo, é. será que cortar o gás de uma árvore? Será que ela sente, Dor? Deve sentir. Igual parece que ela chora, né? Derrama lá. Vou voltar ali para ver aqui a que, ela, que ela corta aquela árvore. Não, vamos não. Vamos, é. vamos voltar que eu vou, essa avenida aqui eu não filmei nada do lado de lá, que aqui tem um vetor a gente volta depois aqui. De... Deixa eu te Porque falar. Nós filmando, né, Reinaldo? Pode, pode a ir. A primazia nossa é... Agora não dá pra ir mais ah, não. Agora não, não dá. Ô, Ronaldo. Eu penso, a planta deve chorar, né? Chora, coração. Nossa, não tem um da árvore, não. Não, ela sofre sim, velho. Será que dói? Dói. Ela sangra, a ceifa, a ceifa. Vocês sabem que é os galhos grandes, ela é uma é, é, é, é, é majestosa. Né? Então, voltamos então, aqui só para é, dar satisfação pode da, da árvore que foi não é uma visita. É. Já que estão visitando o jeito, podem visitar árvores também, né? Aí, ó, aqui é um lugar bom de retornar. É isso. Podia ter entrado aqui, Conhecer assim, o jardim, como é que aí. Agora nós vamos virar aqui no um retorno da página. Ali não, não pode? Pode? Pode, a gente vai como se fosse passar para de depois a gente pega. Vamos ver se vai dar condição né? de retornar. Vai Alain. Olha um doidinho aí. O aí. Olha Não correspondeu não, não. Será, será que... Ela corresponde? Maciante, Bom que a gente fica sabendo o preço. Linguiça Toscana. 14 15. reais. Qual? Papel de iene. Milhas ah, de foto. Ah, a primeira pessoa não usava um papel de iene. Ela faz qualquer papel, né? É. Olha, ah, cadê a minha pessoa que eu mandei? Olha lá. Ela vai aonde? Ah, é. Vamos ver se a gente pega uma imagem da árvore. Da árvore? É. Né? Ela está com o caso meio marcado lá. Ela é o... está muito Próxima da Pode ir Pode ir Estou passando aqui, né tô filmando a avenida Do lado, lá é o campo Averca, onde hoje coloca esse. Vou passar aqui atrás Aqui, ou como é, Fiquei aqui. Até ele que é carro lá. É. Aquilo, mano. É? Pensei que aqui é aquele carro lá da frente que você falou. Aquilo lá, né? mano. Comi bola. Depois a gente já filma essa avenida. Vai embora também. Dá né? pedro, né? Aqui também vai. Não, não é. Qualquer rumo desse avenida. Tá no bonito que é a roupa da mulher. Bonito. Aqui nós vamos sair lá no na... cemitério de Santo Agostinho. Aproveitando que estou com o Reinaldo. Nós tá estamos conversando e o que que você lembra do cemitério de Santa Gucinha? Eu lembro de... da inauguração dele. Meu irmão está enterrado aí. José? José, José né? o Nivaldo, Marcelo, sobrinho. Dom Geocinho, Cicinho. Ah, tá bom. Ah, a Graciela, mas a... Então, o Jardim dos a... Oliveiros. A... O Jardim dos do <risos> Oliveiros. Olha lá com o chartinho. No mesmo lugar, né? No mesmo, no mesmo lugar. Não, não tá junto, não. Não não? Por causa de que? Por causa do tempo? Quando a Graciela morreu, eu não tinha o tom ainda. Depois, se eu ia eu comprei um de dois. Na que puder, vou levar a Graciela pra lá, né? É só mais um pra nós porque sou eu, né? É... Família do Reinaldo. Eu tô filmando aqui, eu vou filmar o cemitério. A outra lá, que é mais interessante, porque ali é só um... Tem escola. Eu já passei com você aqui nessa casa, né? O que é que é isso aqui O que, que Felipe, é ali? O Felipe Você já conhece o Felipe? Felipe é dois? Como é que é? Não, Felipe... Não. ele faz um programa União Brasil Olha o João João Rocha A Franca tá aqui a mãe do João Rocha, a Clélia, ela é irmã da... da mãe de João Batista Pereira. Ah é? É. Então o João Batista é primo primeiro dele. Primo primeiro do João. Já pensou? É. Pode devagarinho, pode ir. Certo. Então, o João é primo do João Batista Pereira. João Rocha. João Roxo. Ele foi vice-prefeito, né? Ele tem, ele tem uma vontade louca de ser prefeito, né? É. Mas ainda não chegou tempo dele. Você é da segurança? Reinaldo, aqui vai passar, tem ter um loteamento aqui muito bonito, né, é. do de cá, ó. Eu queria que você volte ah, aquela rua lá, ó. Bom, eu tô querendo filmar, você que sabe, qual rua que eu vou <risos> subir. <risos> Mas como é que eu vou subir, né? Você vai volta ver? ali, né? Eu, eu... Não tem jeito de voltar não. É, vai. É, lá é. na frente lá. Não sei porque é uma confusão para mim, não. Você sabe que eu não mando mão, né? Nem pode, né? Nem posso. Deixa eu mandar contramão. Contra ele mim. fosse nessa rua. É, então nós podemos até voltar. Ele vem abrir aqui, né? Ó. É, aqui é o loteamento lá que eu vou filmar. Olha como é que vai ficar bonito esse poteamento. Já fizeram uma ponte grande para acesso. Aí. Tá adiantado as obras que já... É, Samel, né? Samel. Será é que vai ser condomínio fechado? Deve ser, né? Fechado. Sim, a entrada ali. Podia até parar aqui, né, Renan? Já que é? Pra gente voltar. Eu não vou voltar não, sabe o que é? Hein? Tem nada mais para ver, não? Hein? É, vamos ver se a gente filma Eu tô hoje, um dia especial, Leandro. Com você, todo dia é especial. Enjoado né? hum. eu, hein? Estou enjoado. Professora Carmen Munhoz Nogueira. Nogueira. Nossa, é Munhoz. É. Não, vambora. Não, eu estou filmando isso aqui. Estou com sede. Reinaldo, eu ainda vou entrar lá na frente, eu vou filmar ainda, pra... porque nós estamos filmando, né, Reinaldo? Olha. Vou filmar aqui só para dar uma. uma... Tão bonito que vai ficar. Pode descer a imagem? Não, desce não é ruim, né? Daqui a quantos anos nós vamos, vamos poder ver isso aqui já diferente, né, Reinaldo? Aí, ó. Reinaldo tá aí viu? Reinaldo, Reinaldo Borges. Dá um sorriso aí, Reinaldo. Ah, meu sorriso é filho. O meu sorriso é. Meu sorriso é o... o meu sorriso é mudo. Uma ré para trás, né? Como diz o nosso aqui guarda quando eu não há dúvida com você lá. O que, que ele tá fazendo? Ele tá trabalhando, tá vigiando aí, né? É. Vai ficar muito bom. Isso aqui agora. Pergunta é que é vigiar isso aí? ajeitar tá aí aí que precisa, né? Por quê? tem muita coisa lá que a gente Você acha que eles vão roubar terra? Ah meu amigo, estão roubando café. Tem que parar, Ronaldo. É. Aí eu toco pra frente. Posso subir aqui não, né? Não toca da frente, é bom. Vai pra frente. Olha que boa essa imagem, viu, Reinaldo? Olha o lugar bonito, olha daqui. É. Olha. Ah, um pedaço aí, tá? Então. Retorno. Você é com o imperador? É. Não, não, agora estou com sede. É ah, Reinaldo, você, você saiu comigo agora, isso Vai que... até o final. Sabe ali, tá? Vou subir, o vou Você é inteligente, hein, né, Reinaldo? Eu não sou. Ah, você viu que, eu, que o negócio aqui é contramão? ela tá com a bicicleta lá mexendo lá pra ver se acha quanto. É roupa lá. É. A câmera vai longe lá buscando essas. essas. imagens. É porque aquela ali, ó. Répido namoro. Você namorou quantos anos assim? Dois anos. Ah, o mesmo tempo mesmo. E, e, e ficou noivo quanto tempo? Pouco tempo. Fiquei seis meses. O professor Barbosa que fez o nosso noivado. Que se lembrou? É, tá na igreja. Compromisso. Eu vou pegar o lado de cá por causa do sol aqui. Tem uma sombra. Para ver se eu pego. É, fica bem na imagem. Gustavo Pimenta. Ele tem uma noção grande. O que é isso aí? Aqui está perto de um asilo do velho, né? do, do, velho, do velho, do cego, do certo. instituto, do cego. Falar nisso eu só lembro de uma pessoa muito especial, que deixou saudade. quem? Chicaroni. Chicarone, Gilberto Chicarone. Já morreu, já. Deixou o esposo da Laura, ele vim aqui quando ele... Participado, para a gente conhecer o bancário, a mesa. Deixa que. não precisa deixar, não, é? porque ainda tem entrança, né? É. Se tivesse, era bom, né? Nós subimos a Presidente Vargas ou vamos Vai olhar? reto vai reto. Para frente. Pra cima é. Domingo Estou aqui O Reinaldo veio fazer uma visita E eu vim trazê -lo. Ele é tênis, pai. Sabe por que que acabou buzinando, será? O cara estava tá atrás dele. Essa rua aqui, como que chama? Não sei, esqueci. Essa é uma placa de alemão agora. Tem não. Não tem não. Deixou, assim. Ah, eu vou descer lá no... no... Na rotatória lá, Reinaldo? É... Mas... Essa, tem certeza? Ah. Olha o Luizão... Essa padaria aqui é famosa, não é? É, ué. Pérola. faz é muita coisa gostosa. Faz. Se você tivesse uma padaria, você ia colocar o nome de quê? Na padaria, o qual o nome? Você é colocaria. Pão quentinho. sim tinha que ter, né? que então, chegar lá, tem um pãozinho quentinho. Daquele que derrete a manteiga né? É. Porque pobre é tão azarado que o pão de manteiga, cai pra virar pra baixo, né? É. Aí <risos> né? É, mas tem uma lógica, né? Que já fica pesado o peso puxa para baixo. Ah, não, não é porque é pobre, não. Não é porque é pobre, não. pobre é tão azelado. Tá que, que o pão não crescendo. Sempre volta. Ah, olha que gracinha. Olha que né? É. a dona também, né? jogar fora, não. Reinaldo, eu vou botar só uma... Que aqui é contramão e não tá vindo cá. Só para eu dar uma filmada nessa. Nós filmamos aqui na saída agora, olha. Olha aqui. Do outro lado, né? Olha uma coisa que a gente precisava de analisar isso aqui, Reinaldo. Quantas árvores dentro desse espaço tão pequeno? Hum. Sei, sei lá se você sabe contar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 27 Tem umas 28 28 29 Mais 30 né umas 30 as árvores dentro desse espaço isso é valorização da área da área meio ambiente olha que beleza esse aqui na, Elio, na ah, Ismael Alonso e Alonso. Certo? Precisava de. a gente destacar essa. Tá? Esse aqui é o trabalho da Doutora Olga, viu? Com certeza. Meio ambiente, olha que beleza. Isso aí da vida. Sobe aqui. Aqui? Sobe, né? Olha lá como é que ah, chama a rua aqui. É. Lá. Ah, não. Ali é alonso. Esse aqui já é a Piratininga. Dois. Um. Vamos lá, não sou Cid? Não, vamos bora. Ele tá reposando. Né? Você não pode estar crente domingo à tarde, não, sabia? Por quê? O crente dorme domingo à tarde. Mas dormir é à noite. Você me deve oh, essa, tá? O oh, oh. para-brisa do carro. Tá? Eu começo a filmar pra você. Não sei, coisa aquele negócio que você... Como diz? Você fez pra juntar, aí você ainda dá de bom, né? Ah, é. Hã? Qualquer negócio, né? Penitência é com os joelhos dos outros. Não, já que a gente ia chegar lá no ponto de socorro, eu falei aproveitar a viagem, né? Que o elefante foi atravessar a ponte, apontar né? a ponta da minha placa, vai atravessar a por você viu? Mas passou, a ponte quase caiu. Como se a curva tivesse feito com peso. Você viu, nós passamos, é a ponte até balançou. Não é? Balançou. Agora vamos retornando na Avenida o Faculhi. O Chafiqui. O bom oh. A a, a, tá. a tá. não é um pouquinho modesta, né? Tem um pouquinho modesta. Você viu, nós passamos, é a ponte até balançou. É. <risos> Então o macaco estava em cima do elefante e, e, e o elefante correndo, e ele em cima. E deu aquele poeirão e ele olhou para trás puerão, hum? e disse, nossa, o poeirão que nós estamos fazendo. Que ah, poeirão é. que é. nós estamos fazendo. E ele estava nas costas do leão. Estava nas costas do elefante. De um dos elefantes. Não tem outro nem que... Essa é a Santa Ilda. Diz que o macaca mudou da onça, né? E a onça procurou ele, refrigiu e a onça. Olha lá que legal, ele pegou um jornal, ficou olhando assim, né? Aí depois aí, aí, um raibando, fritou assim, passou assim. Você não viu o macaco aí que busou da onça fazendo isso aqui não? Ah não, não, é a onça assim. Você viu? Se eu estou sabendo, você tá no jornal já. Se eu tô sabendo, você tá no jornal já. Você O macaco tá boiando o jornal. Se ele tem um pedido de cabelo, carregou uma vez também. Olha ele. Ele carregou também, igual aquele aquela vez. Olha. É isso, é o até no jornal já. Como que chama essa parte aqui? Baixada. Baixada. Então vamos pegar aquela mangueira de novo. Ela está só diminuindo. Já está já tá cortando ela já. Não, não filme agora não, estou com um Não, Reinaldo, para. É uma 10 minutos só. Nossa, não sei de nada de selho. Comida né? não livro não, mais água, faz uma foto, faz. Deixa eu bater aqui para pedir água. Vai fazer essa doidinha. Aí, ó, eu tenho várias imagens dessa... Tá, dessa quase, tá quase terminando de cortar lá. É. Eles vão cortando conforme o consumo, né? Aí, ó. É. Era... Outrora, uma linda árvore é. produziu muita manga, né? Chuparam muita manga daqui. É, daqui. Né? É. Agora está tá sendo... Como disse o, o moço lá, tá, tá fugindo pelos... Aquele gai lá parece uma é cobra, olha o gai pra cá, vai lá. É. Você, falou Você assim, viu? Você Aqui, ó. É, Olha tá. lá. Tem até o oi, você viu? Ah, é. Mas, Rinaldo, agora nós vamos fazer qual o trajeto para deixar você na sua porta? Ou seja, você atravessa a rua sozinho? Assim, eu estou lá dentro, né? Eu acho que eu vou filmar você atravessando a rua. Eu ok. Ah, tá lá, tem, tem uma água no fio lá. Quero ver um copo d'água lá agora, tô aí de louco. Você tá viciado aquela água, tá? Porque a coisa mais gostosa que tem é beber uma água. Quando tá com sede, né? É diferente, né? Não o meu, meu nome, né? É. O Reinaldo tá lá e eu vou tirar a câmera vou filmar o Reinaldo descendo e é atravessando lá. Reinaldo, obrigado, obrigado, hein? Eu que agradeço, Reinaldo. Você é muito especial pra gente, viu? Obrigado, você ajudou muito. É, fazer uma visita. aqui atrás. O Reinaldo vai atravessar a avenida. Domingo. Acertou a calça. Achou a chave. Agora ele vai olhar para ver se tem condições. Chegando na casa Reinaldo Jorge Silveira